No nosso vídeo de hoje iremos falar de um novo nível. Ou seria um subnível. Subnível do nível 11. Estamos falando do nível 11.3, o Distrito da Luz Vermelha. Antes de começarmos, não esquece de fortalecer o vídeo aí, deixando seu joinha e vem comigo pro vídeo. O nível 11.3 é uma paisagem infernal imensurável, corrompida de aço e vidro um descendente perverso da cidade sem fim que é o nível 11 é abertamente malévolo e derrama sua essência suja através do céu noturno sem lua das luzes carmesim na metrópole abaixo pingando com ódio e desespero o Aki possui propriedades psicoativas que desencadeiam alucinações visuais e auditivas vívidas e assustadoras e além disso aumenta a vulnerabilidade à sugestão e manipulação externa. O contaminante atmosférico responsável por esses efeitos até agora evitou a detecção, mas pode ser mitigado pelo uso de coberturas faciais ou máscaras. As temperaturas variam de umidade sufocante a uma garoa gelada. Sabe-se que a precipitação ocorre às vezes acompanhada por raios peculiares de relâmpagos vermelhos. O design geral do nível parece ser uma málgama de vários estilos de desenvolvimento urbano. A periferia da cidade apresenta estruturas de baixa e média densidade. Como pequenos apartamentos, armazéns e imóveis comerciais. À medida que se aprofunda no subnível, a selva de concreto aumenta de densidade com pequenos edifícios de vários andares, dando lugar a grandes torres e escritórios e arranha-céus também. Embora a eletricidade seja funcional em muitas áreas, acredita-se que os recursos sejam escassos. Os sistemas de águas não funcionam em todo o nível 11.3. Edifícios explorados por andarilhos quase sempre foram completamente vazios e eviscerados como se estivessem sido limpos e abandonados. Devido aos perigos associados à travessia do subnível, apenas algumas expedições foram sancionadas pelo MEG. Como resultado, seu tamanho geral não é claro, embora haja sinais de que possa estar se expandindo. Embora às vezes seja alegado pelos moradores do nível 11 que o Distrito da Luz Vermelha esconde artefatos poderosos. Isso ainda não foi comprovado. Hum. A exploração independente é inútil, altamente perigosa e totalmente desaconselhável. Algumas entidades aqui você vai encontrar, que são os funcionários, ou servants, em inglês. E também o subnível serve como um ponto de encontro para aqueles presos aos ao embaixadores, que são os ambassadors. Enquanto eles mantêm sua pele cinzenta e olhos tingidos de vermelho, os servos dentro do Distrito da Luz Vermelha exibem uma hierarquia rudimentar. A entidade 187, encontrada na periferia, geralmente está suja, com roupas desengrenhadas, danificadas ou em farrapos. Alternativamente, andarilhos sortudos, o suficiente para sobreviver às excursões profundas na cidade, descrevem os servos de lá como limpos, bem vestidos e muito mais difíceis de fugir. Supõe-se que, não muito diferente de que um animal de estimação, esses servos podem ser favorecidos por seus respectivos embaixadores devido às suas habilidades físicas, habilidade individual ou longevidade do vínculo. A maioria dos servos de do nível 11.3 não são imediatamente hostis aos andarelhos. Em vez disso, a entidade 187 geralmente persegue em grupos qualquer andarilho que ia encontrar. Normalmente os servos seguirão de longe, não impedindo diretamente o progresso. Eles tentarão prender o intruso em becos sem saídas. Hum, tome cuidado. Prendê-los dentro de prédios ou permitir que a paranoia e a fadiga se instalem. Quando surge uma oportunidade de atacar, os servos rapidamente capturam e restringem suas presas. Não há humanos no Distrito da Luz Vermelha. Se você encontrar um, é um engano. Não entre em pânico se você for visto, pois o medo rapidamente o dominará e consumirá você. Evite os espaços fechados e não descanse. Lute apenas como último recurso. Não seja levado vivo. Há algumas áreas de interesse aqui. A Embaixada Localizada nas profundezas do subnível, a Embaixada é um local que exibe atividades frequentes dos embaixadores. A instalação está centrada em torno de uma estrutura abobada, semelhante a uma prefeitura ou edifício da capital, e é notavelmente elegante na aparência. Os servos patrulham as ruas próximas ao complexo e atacarão qualquer andarilho nas proximidades. Raramente visto por olhos humanos, disse que um zumbido sádico emana de seus corredores retorcidos, cujo significado é desconhecido. O Vortex O Vortex é uma manifestação semelhante a um portal situado em um local desconhecido no subnível. Nunca foi visto diretamente e sabe-se que existe apenas através de referências de terceiros. Assemelhando-se a um grande e perpétuo redemoinho de nuvens no céu, disse que é uma tempestade eterna, da qual são comumente emitidos relâmpagos vermelhos. Então, os relâmpagos vêm de lá. O vórtice está muito mais próximo do nível do solo do que uma tempestade normalmente estaria. No entanto, ainda está a uma altura considerável para cair, então, a maioria teoriza que é dada a descida daqueles que saem dela. É comumente aceito que este portão serve de saída para aqueles que são enganados pela entidade do nível, no nível 6.2. Embora não se saiba se existem outras maneiras de acessá-lo. Entradas e Saídas Entradas É possível entrar no nível 11.3 a partir do nível 11, aventurando-se nos arredores da cidade e procurando becos escuros. Prédios com janelas vermelhas brilhantes ou pontes que parecem guardadas por servos ou embaixadores. Aqueles seduzidos pelo nível 6.2 são aprisionados no distrito da luz vermelha. É provável que existam pontos de acesso adicionais aos conhecidos atualmente. Saídas. Você pode sair do nível 11.3 navegando até seus arredores podem ser encontrados pontes que se estendem até o infinito, sobre um grande corpo de água. Essas pontes saem do Distrito da Luz Vermelha e entram no nível 11. Tome cuidado, pois eles geralmente são guardados para evitar qualquer fuga. Outras saídas são terrorizadas, mas permanecem indeterminadas. Bom gente, esse foi o subnível do nível 11. Ele é um nível novo, Espero que vocês tenham gostado. É, o que, é que você achou do nível? Deixa aqui nos comentários também. Ei, hey, tem muita coisa envolvida, né? Tem até uma entidade aí meio que nova também, que é os servos. Se você não é inscrito, se inscreve aqui já no canal para me fortalecer. E vou indo nessa. Tamo junto, fui.